E o pessoal vai dizer: e hoje eu sou negrinho. <risos> ou não? Como é que é, malta? Olha quem está aqui hoje. O nosso amigo Gil. E o que é que a gente vai fazer hoje? Andamos aqui no campo. Dá uma ratozinha? Vai é embora lá. Então estamos aqui no Cup, mais conhecido por o Cup de track day, mas hoje não anda em track day, hoje anda aqui a dar um. Queres assim? É? É assim? É? Vou... Hã? Já me estás a mandar dar, é, dar drifts? Isto deu com isto já atrás. <risos> então o que é que a gente anda aqui a fazer hoje? Vocês já conhecem o Cup no seu habitat de campo fora dele. É no habitat natural. É no hábitat natural. Hoje vamos andar aqui uma voltinha no campo. Vamos falar do material que ele tem, mais ou menos o que é que foi feito, independentemente de vocês acompanharem o conteúdo uh, nas pistas e os meus unboxings e tal. Há sempre coisas que ficam por dizer. meu amigo Gil porque é ele este já é sempre engraçado e vocês têm de muito ah? mais, ou menos. Tem... mais ou menos mais ou menos mais ou menos a nível de travagem também não está original o que é que a gente colocou aqui travões aí tal grandes a gente era até o ferro Uma linha era a do não era de 60, 55 e não sei que mais, e 9. Nós... Uh! Uh!